a essa altura, despedimos-nos da amável cultivadora de flores, deixando a sessão de programação de recapitulações para atingirmos a de pesquisas. Grande número de funcionários emprestava ali eficiente colaboração, sob a direção de um chefe e vários subchefes, pois os serviços haviam de ser elaborados por comissões compostas de duas a quatro personagens e um dirigente, os quais recebiam incumbência da preparação de possibilidades para a reencarnação de determinado grupo de asilados. Havia, porém, como não ignoramos, escassez de trabalhadores. Assim foi que encontramos, prestando valiosos concursos a mais esse departamento, algumas personagens nossas conhecidas de outras localidades, tais como o próprio Teócrito, dirigindo pequena caravana de investigações, cujas operações se desenvolveriam, como sabemos, sobre a Crusta Terrestre e composta de seus discípulos Romeu e Alceste o Conde Ramiro de Guzmã, chefiando outra comissão, da qual faziam parte os dois canalejas, Olivier de Guzmã, o emérito educador da torre, ao lado de Padre Anselmo, Irmão João, venerável no seu porte impressionante de oriental, e vários outros, eficientemente prudentes e esclarecidos para o desempenho da alta missão conferida. Reconhecíamos comovidamente a benevolência insofismável desses servos do meigo nazareno, os quais, a exemplo do mestre que tanto amavam, que não desdenharem se apresentar à terra trajando a configuração humana por servir à instrução das criaturas confiadas pelo Pai Supremo à sua guarda, diminuíam-se também, detinham as próprias vibrações materializavam-se, tornando-se densos e quase humanizados, no intuito de servirem à causa esposada por aquele mestre inesquecível e incomparável. Admirava-nos o fato de merecermos da parte deles tão expressivas demonstrações de fraternidade, enquanto, internecidas, nossas almas murmuravam ao nosso senso que cumpriria correspondêssemos a tão amorosas solicitações, dispondo-nos a atitudes passivas, dignas de tão nobres instrutores. Irmão Teócrito desviou-nos de tais cogitações, encaminhando-se até nós e saudando-nos, após o que interrogou -o, sorrindo. Segundo o que venho observando, meus amigos, tendes aproveitado bastante das instruções que vos têm sido ministradas. Estou informado do vosso interesse por tudo, o que a mim causa excelente impressão, por prenunciar modificação compensadora em vossas resoluções e... — Necessariamente em vossos destinos. — Que deduzis do quanto até agora observastes? Foi Belarmino de Queiroz e Souza quem se fez portador da opinião geral. — Deduzimos, eminentíssimo irmão — disse com veemência — que, se nos fora dado conhecer estas coisas quando homens, seria mais que provável termos evitado o suicídio, conduzindo-nos por sistemas opostos aos que nos perderam. Quanto ao que a mim particularmente concerne, entendo que serei forte para as consequências que terei de arrostar destino afora, até cobrir os déficits que me enxovalham a consciência. Oh, — Ó caro irmão Teócrito! Conquanto sofra, sinto-me agora um outro homem, ou seja, um outro espírito. Acenderam-se em meu ser fachos de esperanças inapagáveis que me fortalecem e reanimam poderosamente, induzindo-me a partir em busca do futuro, seja qual for. Saber positivamente que existo, que sou, que serei, convencendo-me de que nenhum só dos meus afetos mais santos, de minhas aspirações, meus ideais, assim como dos esforços empregados para o enriquecimento de meus cabedais intelectuais e morais, se perderão jamais, triturados nas crenas e execráveis da morte, por mim julgado outrora o ponto final de tudo quanto existe, Certo de que a eternidade é a minha sublime herança, a qual me assistem direitos legítimos pela filiação divina de que, como espírito descendo e... Por isso, também capacitado de que deverei alcançar a sucessão dos ervos, progredindo incessantemente, enriquecendo minhas faculdades com atributos que me levarão a atingir honrosamente planos magníficos da espiritualidade, com a conquista de mim mesmo para a realização do ideal divino, é para mim felicidade arrebatadora, que fará escurecer sacrifícios e lágrimas, domar fadigas, arrostar todas as consequências delituosas do passado para só me ocupar da conquista do futuro, ainda que tenha de galgar calvários dolorosos, excruciantes. Jamais como homem concebi possibilidade de tornar-me herói de tão sublime epopeia. Estou disposto a lutar, irmão Teócrito, a lutar e sofrer para aprender, realizar e vencer. Sei o que me aguarda no embater das existências que se sucederão no meu trajeto. Sei que de horas amargas hão de sacudir-me as potências da alma nos séculos que se dobarão no carreiro de minha jornada evolutiva. Mas não importa... Não importa, eu sou imortal, e se um Deus todo-poderoso me destinou a eternidade, será para a realização de um ideal sublime, cuja verdadeira perfeição escapa às minhas concepções ainda bisonhas de precito de uma colônia correcional. Não, porém, para errar e sofrer sempre, porquanto o Criador onipotente não se limitaria a deixar a sua descendência tão parcos recursos de ação. Oh, venerável Teócrito, sinto-me inferiorizado ainda. Ainda não me despojei sequer dos bacilos que corroeram minha última organização animal por mim destruída antes que o vírus da tuberculose terrível a apodrecesse de vez, enervado que fiquei ao vê-la nauseabunda e detestável. Sei que terei de voltar à terra muito brevemente, pobre, órfão, Tuberculoso ainda, tolhido por decepções diárias, precito a quem não acalentará o calor de uma só ilusão. sem disso. Mas estou disposto a tudo levar de vencida. Regozijo-me até com a severidade dessa justiça soberana, porque a lógica irrefragável que a proclama revela -a também oriunta de uma sabedoria que impõe com a força do direito... E curvo-me, então, resignado e respeitoso. Teócrito sorriu, passou complacentemente a destra sobre o ombro do interlocutor e observou paternalmente. Tens o verbo inflamado e luzido, meu caro belarmino. E, enquanto falavas, estava a pensar em como seriam belos os discursos que proferias em tuas aulas clássicas de dialética que perseveres em tão formosas quanto edificantes resoluções são os meus mais sinceros votos, pois que, assim sendo, os caminhos do progresso que serás compelido a realizar serão aplainados e fáceis de vencer. Todavia, não te deixes arrebatar demasiadamente pelo esplendor do panorama divino da vida que, a muitos outros, antes de ti ofuscou. A evolução do espírito para a luz é bela e grandiosa, não resta dúvida. A vida do homem, na sua incessante escalada para o melhor até o divino, é gloriosa epopeia que honra aquele que a vive. Mas o trajeto é duro, meu amigo. Os espinhos e as urzes semeiam essas estradas redentoras, exigindo do peregrino da luz as mais ativas energias, os mais edificantes sacrifícios. Reconheço-te sincero, idealista animado de dignificante boa vontade, e isso muito me satisfaz. Contudo, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Pondera na necessidade de te aprestares com armas morais sólidas, para a travessia tumultuosa que te obrigarás a fim de conquistares o primeiro degrau dessa imensa espiral evolutiva do teu destino, e o qual há de ser, simplesmente, a próxima existência que tomarás na arena terrestre. Vieste de uma encarnação em que foste primogênito de família conceituada, no seio da qual não te faltaram atenções e respeito. Foste indivíduo culto, vivendo facilmente entre gozos e confortos vários, emprestados pelo ouro e pelas solicitudes insofismáveis de uma mãe terna e delicada. Apesar de tudo isso, faliste, não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física, patrimônio comum de toda a humanidade. Pensa agora, meu caro Belarmino, no que será a tua vida, sendo tu, como desejas, órfão, pobre, doente, baldo de consolações e esperanças, perseguido por adversidade removível. Será também uma epopeia, não pequena e nem despida de sublime grandeza, a ser vivida e vencida, pois tu queres vencer. Porque será um calvário de redenção que deverás palmilhar com resignação e dignidade, jamais entre revoltas e ultrajes à providência, porquanto isso empalideceria a vitória se não a anulasse. Será necessário algo mais do que o entusiasmo, Belarmino, muito mais. E convém que te prepares antes da peleja iniciada. Mário Sobral aproximou-se, intranquilo como sempre. Dignai-vos atender-me um instante, irmão Teócrito. Aqui me tens, filho. Diz tudo, confiante. É que desejo tomar uma resolução. Tomei-a já, mas preciso ser auxiliado. Sinto-me um tanto desorientado. Pensei, Mário. Continua. Tornou internecido diretor do Hospital Maria de Nazaré. Irmão Teócrito, quem é o responsável direto por mim nesta colônia correcional em que me vejo internado? Sou eu, Mário. Ainda bem. Espero assim encontrar facilidades para os projetos que me empolgam, senhor... irmão... Por quem sois, apiedai-vos de mim, não posso mais. Providenciai meu retorno à sociedade terrena. Quero ser homem outra vez. Quero desafrontar-me dos ultrajes por mim mesmo levados a efeito no seio de minha família. A minha mãe, Deus do céu, a quem cobri de desgostos, desde o berço até o túmulo, a minha esposa, a quem atraiçoei e abandonei as vicissitudes diárias a meus filhos, os quais rejeitei e esqueci, e a Eulina. Quero forrar-me da obsessão exercida em minhas recordações pelo remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher. Preciso esquecer, irmão Teócrito, oh, acima de tudo, esquecer, a fim de logar tréguas, serenidade, para desenvolver ações apaziguadoras, capazes de amansarem as angústias que me aferventam a consciência. Tudo quero tentar a fim de que eu também progrida, já que a lei é progresso incessante para toda a criação, conforme as instruções que aqui recebemos. Quero espiar e reparar. A imagem humilhada e frágil de Eulina, indefesa sob minha brutalidade, debatendo-se na agonia malvada do estrangulamento entre minhas mãos, absorve minhas faculdades, anulando ensejos para quaisquer outras ponderações, obsidiando minhas ideias, enlouquecendo as fibras mais íntimas do meu ser. E eu preciso afastar da mente esse quadro satânico, a fim de poder sentir o perdão do céu orvalhar de esperanças a minha consciência inconsolável. Quero sofrer, irmão Teócrito. A trágica tormenta do vale sinistro não bastou. Não foi por Eulina que ali me debati, mas por mim mesmo, seguindo os escalões dissonantes do meu ato de suicídio. Prometi de joelhos à sombra dolorosa de Eulina agonizante, ser outra vez homem, arrastar uma existência do berço à velhice e ao túmulo, destituído das mãos que a estrangularam. Eu mesmo me darei tal punição, como testemunho do meu sincero arrependimento. Não é o Senhor Deus que má impõe, não é a lei que mais exige. Sou eu que voluntariamente suplico ao Pai todo-misericórdia que me conceda como supremo reconforto a minha desventura de trânsfuga da sua lei de amor ao próximo, como supremo ensejo de reabilitação em meu próprio conceito, já que a morte é quimera a iludir os incautos que se arrojam pelas brenhas do suicídio. Sim, passarei sem -se as mãos que se serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa que se volte contra mim o crime cometido contra Eulina, e que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos, como Eulina destituída de forças naquela noite abominável, acometida de surpresa ante minha ferocidade. Creio, irmão Teócrito, que somente assim obterei alívio para depois encarar de frente os demais débitos a serem saudados com a ajuda paternal de meu Deus e meu Criador. O antigo boêmio de Lisboa discorria desfeito em prantos, ao passo que nosso digno tutor espiritual, internecido, obtemperou gravemente. — Já refletiste maduramente na extensão das responsabilidades que arrostarás com semelhante reencarnação, meu pobre Mário? — Já, irmão Teócrito? — Sim. Reconheço-te sincero e forte para o resgate, plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, esse será o recurso aconselhável para o teu caso, medida drástica que te moverá com muito menor morosidade a reabilitação honrosa que de ti exige a consciência. Pondera, no entanto, que foste também suicida e, por isso, necessariamente, as condições precárias em que se encontra tua presente organização teu envoltório fluídico, modelador que será da tua futura estruturação carnal, levar-te-á a receberes, com o renascimento, um corpo enfermo, debilitado por achaques irreparáveis no plano objetivo ao terreno. Eu o desejo, irmão Teócrito, tudo, tudo ser-me-á preferível ao suplício deste remorso que me mantém agrilhoado ao inferno que se alastrou por minha alma, ao menos como homem, quando tudo me faltar, para suas desgraças me flagelarem, terei um consolo, o qual a misericórdia do Todo-Poderoso Pai concederá como esmola suprema minha irremediável situação, o esquecimento. Conduído, o belo iniciado prometeu interessar-se imediatamente pela sua pretensão, acrescentando paternalmente. No momento que se concluam as instruções que vos temos propiciado, visita-me no meu departamento, Mário, a fim de estabelecermos entendimentos para os preparativos de tão melindrosas realizações. Em seguida, convidou-nos a tomar parte na comitiva que, sob seus cuidados, buscaria pesquisar meios para a reencarnação, já ordenada e programada, de alguns pupilos seus, os quais se submeteriam assim a terapêutica por excelência, ainda sob sua vigilância, muito embora vários deles já se não encontrassem dependentes do Hospital Maria de Nazaré. Iríamos, no entanto, como simples observadores, visto nossas condições não permitirem colaboração de qualquer natureza. Já de posse das instruções necessárias e pronto para encetar a espinhosa missão, o abnegado paladino de Maria voltou-se para nós outros, exclamando, Temos ainda muito tempo, pois os serviços que me estão afetos somente serão realizáveis pela calada da noite. Ide repousar, meus caros amigos, até que vos mande buscar a fim de seguirmos para o local indicado, uma vez que só pela alta madrugada estaremos de volta. Roberto e Carlos de Canalejas aproximavam-se, no intuito de reconduzir-nos ao pavilhão onde residíamos. Rosália despedira-se, prometendo reencontrar-nos no mesmo local, já no dia imediato, para o prosseguimento das recomendações do nosso muito querido tutor, irmão Teócrito.